Tãozinho, dizes que temos vindo a seguir aqui, o Russell 2000 subiu 2.11%, do lado ainda das subidas também tivemos o SP500 com 0.43% de subida, Stocks e Sandris a subir 1.13% e por fim o C20 a subir 0.47%. Já do lado das quedas, tivemos o Dow Jones a cair 0,83% e o CSI 300 a cair 1,17%. Talvez a maior novidade da semana foi mesmo o desenvolvimento e a aprovação, a aprovação de um novo medicamento da Biogen, o Aducanumab, acho que estou a dizer direito, e é um medicamento para o tratamento do Alzheimer, foi mesmo a novidade da semana, isto vai ter um impacto tremendo em termos de, de saúde também, ok? que são mesmo milhões de pessoas afetadas por Alzheimer em todo o mundo e que agora podem sair beneficiadas com este novo tratamento. O custo por tratamento será aqui cerca de 56 mil dólares e para, para a biogena em particular, claro, pode representar receitas muito, muito grandes, ok? É mesmo a mesma novidade da semana tanto do ponto de vista de investimento, para quem estava a investir na biogénica, mas sobretudo para, para a humanidade, porque é um, um grande avanço, possivelmente, para o combate ao Alzheimer. Tivemos aqui a reunião do G7, as sete maiores economias do mundo, a acordar taxar as grandes multinacionais em 15%, um acordo histórico. Vamos a ver quais são os desenvolvimentos agora para os resultados de empresas como Amazon, Apple, Microsoft, etc. etc. A subida da inflação vê-se em todos os campos, temos agora o índice de preço ao consumidor em maio para os Estados Unidos a subir 5%, esta é a maior subida desde 2008, lá atrás na outra crise, ok? Por isso a inflação está mesmo a disparar a todos os níveis e é mais um indicador que mostra esse processo de, de subida constante da inflação. Aqui no campo das fusões e aquisições tivemos algumas novidades esta semana. Temos um consórcio constituído por Blackstone, Carlyle Group e Elman Friedman a acordar uma compra conjunta aqui da empresa produtos médicos Medline Industries por 34 bilhões de dólares. Depois também tivemos ainda a Blackstone também a adquirir a operadora de centros de dados, de data centers, a Kitty's Realty Trust, acho que é assim que se diz por 6.7 bilhões de dólares e por fim tivemos a KKR, acho que é assim que se diz também, KKR, que vai adquirir a empresa de, de serviços aeroportuários Atlantic Aviation por 4.5 bilhões de dólares por isso uma semana bem mexida no campo das aquisições e fusões. Quanto a resultados trimestrais, tivemos a RH a reportar subidas nas receitas de 78% face a um período do ano anterior para os 860.8 milhões de dólares, o lucro líquido a vir nos 130 milhões de dólares, o que compara com um prejuízo de 3 milhões de dólares um ano antes. Tivemos a Tor Industries com receitas trimestrais a subir em 105% para os 3.46 bilhões de dólares, e uh, também lucros por ação a disparar, mas a disparar a sério: okay? 665% para os 3,29 uh, dólares por ação. Okay? Tanto as receitas como os lucros representam novos recordes para a empresa. Depois, tivemos a Inditex, que é a líder mundial em termos de vestuário, com receitas trimestrais a subirem 50% para os 4,9 bilhões de euros, vendas online a subirem 67% lucros líquidos a, a, nos 421 milhões de euros, o que compara com o primeiro prejuízo da história da empresa que tinha obtido um ano antes, quando começou toda esta história de coronavírus, e, e, e a empresa tem agora 7.2 bilhões de euros em cash, é uma posição bastante conservadora, e novidade das novidades, a empresa anunciou que a 12 de maio iria lançar um, uma, aqui uma nova iniciativa, um novo segmento, que é o Zara Beauty, e já está a começar a aparecer em alguns centros à volta do globo, já está a aparecer esta Zara Beauty que é de um segmento novo de produtos de cosméticos. Por isso também mais uma presença muito forte na, por parte da, do grupo Inditex. Tivemos ainda a GameStop com receitas a subir em 25% para 1,27 bilhões de dólares. A empresa tem vindo a reduzir o número de lojas disponíveis, principalmente aqui na Europa, já reduziu cerca de 12% do número total de lojas que tinha. Ainda assim, prejuízo vindo nos 66,8 milhões de dólares, o que compara favoravelmente também, ainda assim, com 59, é uma diferença de 59% face ao ano anterior. Isso, os prejuízos até melhoraram-se, assim se pode dizer. E por fim, tivemos a Campbell Soup, também uma das líderes nos Estados Unidos em termos de enlatados e sopas, etc. Vendas a caírem 12% para 1.98 bilhões de dólares, lucros por ação numa base trimestral a cair 31% para os 57 céntimos. E numa base anual, vá lá, subiram um 4% para os US 2 dólares e 43 centavos mas, mesmo assim, a empresa está a atravessar um período mais difícil em termos de resultados. Para esta semana é tudo, queria partilhar aqui um bocadinho contigo os principais eventos e resultados que mexeram aqui com os nossos portfólios e não podia deixar de, de dizer, claro, não podia deixar de te convidar para a Masterclass que vou oferecer nos próximos dias 29 e 30 de junho, eu não sei se tu já investes há muito tempo, não sei se estás a começar agora a investir, se estes conteúdos das semanas lucrativas fazem muito sentido para ti, se ainda se sentes que ainda que isso é uma fase mais avançada, se sentes que estás numa fase mais atrasada, não sei qual é o teu ponto, mas quero te dizer que nesta masterclass vamos abordar mesmo muito, muito o conteúdo de valor que te vai ajudar a investir melhor, ok? Por isso, em qualquer fase que tu te encontres do investimento, mas principalmente se estiveres a iniciar-te, então tenho a certeza que esta Masterclass vai-te ajudar a investir melhor. Por isso vai ficar o link aqui na descrição e aguardo por ti nos próximos dias 29 e 30 de junho para a IEL Masterclass. Ok? Salças lucrativas, uma excelente semana para ti. Tchau, tchau.